Muito bem, amigo ouvinte, em toda a região dos Lagos. Está na Onda, está com tudo, 97.7 FM ou também online, ondasfm.com.br. Nossos quadros interativos, a bronca da população, no povo é quem sabe, utilidade pública e tudo mais, retornando na segunda-feira para quintas e sextas, um formato que você já está se habituando. Nosso programa está gravado sempre às quintas e sextas-feiras, mas são matérias bem interessantes, matérias inéditas para a gente compartilhar com você. A Rita Gonçalves, professora Rita Gonçalves, de forma bastante solícita, nos concedeu uma entrevista para o Região em Foco desta semana para falar sobre prestação de contas eleitorais. Atenção você que é pré-candidato e está ligado em nossa programação. São dicas e orientações muito importantes. Bom dia, professora. Muito obrigado por sua participação especial. Por favor, apresente-se ao nosso público ouvinte. Olá, Leandro! Olá, Leandro! É um grande prazer para mim participar do programa Região em Foco na Ondas FM. Eu sou a professora Rita Gonçalves, sou servidora da Justiça Eleitoral há 32 anos e dou aula sobre arrecadação, gastos e prestação de contas. Procuro clarear aí os pontos nebulosos nessa matéria relativa às finanças eleitorais. E é um grande prazer estar aqui conversando com seu público. Em que aspectos, em especial, os candidatos devem se atentar para a prestação de contas neste ano? Bom, Leandro, quando a gente fala sobre as finanças eleitorais, o aspecto mais importante a ser levado em conta é a observação aos limites. Há limites de todas as formas, para todos os gostos, né? Limites para arrecadar, limites para o autofinanciamento, limite geral de gastos, limites específicos. Então, a campanha realmente precisa estar bem planejada. Não há mais aquilo que existia outrora, que primeiro fazia-se a campanha e depois ia-se administrando as informações na prestação de contas. Agora, tudo acontece ao mesmo tempo, né? E essas serão as campanhas em que o limite de aporte em autofinanciamento do candidato de recursos próprios seus para a sua campanha é o mais baixo da história. Será de apenas 10% do limite de gastos estabelecido para o cargo ao qual esse candidato vai concorrer. Então, num exemplo raso... Imagine uma cidade, um município pequeno, em que, por exemplo, o limite de gastos para o cargo de vereador seja de 15 mil reais. Esse candidato, a vereador, só vai poder aplicar de recursos seus até 1.500 nesse exemplo. E esses 1.500 Leandro, englobam tanto os recursos financeiros como os não financeiros, os recursos estimáveis, que são aquelas sessões de uso do seu próprio veículo, do imóvel para o comitê financeiro. Então, existe aí um regramento muito apertado quanto a isso. Pessoas físicas só podem doar até 10% dos rendimentos brutos de 2019 para doar recursos financeiros aos candidatos se forem ceder o uso de bens móveis ou imóveis de sua propriedade, até 40 mil reais. Da mesma forma, a prestação de serviço, o mesmo limite. Lembrando que só pode prestar serviço gratuito ao candidato se aquela for a atividade econômica daquele eleitor que quer colaborar, aquele doador de campanha. Por exemplo, um web designer pode ceder o seu serviço para confeccionar um site para um candidato. Um motorista pode ceder o seu serviço de motorista ao candidato. Então, os limites realmente são o grande problema limites de gastos, há limites específicos para a contratação, para para a quantitativo específico para a contratação de pessoas, e há também limites específicos para despesa com locação de veículo, para alimentação do pessoal. O TSE até o dia 31 de agosto vai publicar o quantitativo da mão de obra que cada cargo em cada cidade poderá contratar. Então é imprescindível realmente a atenção aos limites, né? tanto de arrecadação quanto de gastos. Em sua avaliação, qual a importância de uma assessoria especializada nessa questão da contabilidade para um candidato? Ah, isso aí é importantíssimo. Eu sempre falo que uma campanha que tem um bom assessoramento, que tem profissionais atualizados, né, que dominam o assunto, o regramento, garantem aí que a vitória das urnas não seja perdida nos tribunais, né? Além de assessorarem antes, durante e depois, conseguem ainda fazer um bom atendimento às diligências da justiça eleitoral, uma boa prestação de contas bem embasada e com a grande vantagem que nessas eleições, a, os atuais normativos, depois da, da reforma eleitoral, que a gente teve aí em 19, não tem mais a necessidade de se preocupar com limites de, para pagamento. Eles estão fora de qualquer limite. Pode ser pago, inclusive, utilizando recursos públicos da campanha, utilizando recursos que receberam de pessoas físicas, não tem problema. Não entra em qualquer limite, não influencia no limite de gastos. Um terceiro que porventura queira pagar esses profissionais para o candidato é permitido também, sem sequer ser levado às contas eleitorais. Só se registra nas contas eleitorais despesas com contador e advogado se for utilizado recursos da campanha. Então, é muito importante, realmente, é decisivo para os candidatos ter um bom assessoramento. Fazer o planejamento financeiro, né? Utilizar ali o treinamento também para as pessoas, para os participantes, aquela coordenação. E existe um sistema que é o SPCE, o Sistema de Prestação de Contas Eleitorais, por meio do qual toda a campanha vai sendo ali lançada, né? Vão sendo registrados os, os movimentos, as ocorrências de campanha, então é importante também que os profissionais tenham o domínio do sistema, porque será ali que você está montando, né? o candidato está montando o seu processo, a sua autuação. Entregar uma prestação de contas hoje, eleitoral ou partidária, sem a presença de um advogado, configura ausência de capacidade postulatória, essas contas são julgadas como não prestadas e o candidato fica sem quitação eleitoral durante todo o prazo daquela, daquele mandato ao cargo ao qual ele tinha concorrido. Então é muito sério, problemas sérios pode ter o candidato aí. E o contador, desde o início, profissional da contabilidade, né? Pode ser um contador, pode ser um técnico em contabilidade, também é permitido que trabalhem. Atua desde o início, orientando, fazendo os, os registros, esclarecendo, operando o SPCE, enfim. É realmente aí profissionais que precisam trabalhar em simbiose, em união, em harmonia, porque isso também é decisivo. Né? Essa atualização de ambos e a sintonia, a simbiose entre os profissionais que trabalham na campanha, isso de fato é decisivo para o sucesso da vitória das urnas. As recentes eleições, professora Rita, mostraram a influência das redes sociais no país. Como o candidato deve aproveitar essa ferramenta de uma forma mais eficiente? Essa questão das redes sociais realmente, nos últimos anos, elas impactaram de forma decisiva né? Na, nos resultados das campanhas eleitorais. O que existe hoje no regramento, infelizmente, não é nada muito claro com relação a esse período agora né, de pré-campanha, então o que se sabe é que o candidato tem que ter absoluta moderação na utilização, tomar todo cuidado com cada palavra que está disposta lá no artigo 36A da lei 9.504, é, se for pré-candidato, tem que tomar muito cuidado, porque o pedido de voto não é regular, não é permitido. É, existe uma série de cuidados que deva-se tomar, né, para não ter abusos. Durante as eleições é mais fácil, é permitido durante o período eleitoral propriamente dito, é permitido impulsionamento de conteúdo. Esse impulsionamento só pode ser feito pelo candidato ou o seu administrador financeiro, se ele tiver. E no caso de partidos, por seu presidente ou tesoureiro. Tem de se constar que aquela é uma propaganda impulsionada, patrocinada, né? com todas as regras. E essas despesas podem ser pagas com impulsionamento, tanto com recursos de pessoas físicas, quanto com recursos públicos. Não há problema nenhum. Nessas eleições nós vamos ter 2 bilhões e 34 milhões do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, o FEFEC, que é um recurso além do fundo partidário. Não há problema utilizar recursos públicos ou recursos de pessoas físicas para aplicar no impulsionamento de conteúdo. Só tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a forma de veicular isso não é da forma correta, né? Não, é, não segue os, os detalhes da legislação, mas... É, sabendo utilizar, com certeza é uma ferramenta maravilhosa e que vai ajudar bastante, principalmente nessa época, né? nessas eleições do pós-pandemia ou ainda em pandemia, não sabemos como estaremos nos próximos meses, com fé em Deus tudo estará melhor, mas a palavra de ordem para as redes sociais é prudência, cuidado e com certeza poderão fazer um excelente uso. Como é realizada a fiscalização desses gastos pela Justiça? É, quanto à fiscalização, nos últimos tempos, nós temos tido aí uma atuação muito intensa do Ministério Público. A Justiça Eleitoral tem feito muitos convênios com muitos bancos de dados, então é possível, por meio de cruzamentos, saber se aquelas informações que são levadas a exame de fato procedem. É possível ter cruzamento com saber se há beneficiários do Bolsa Família é, ou de qualquer benefício dos programas sociais é, sendo utilizados como doadores de campanha. É muito comum, numa tentativa da burla, fazer pulverização de CPFs, né, já que os limites são baixos, e aí acaba que isso é detectado nos cruzamentos de dados e o Ministério Público representa contra essas doações irregulares. A fiscalização tem se dado não só por parte do Ministério Público e da Justiça Eleitoral, com o convênio com diversos órgãos e diversos cruzamentos de bancos de dados de todos os tipos, mas também com a própria população, mediante o aplicativo, o uso do aplicativo Pardal, que é um aplicativo simples, que qualquer cidadão, qualquer eleitor, baixa gratuitamente, na sua lojinha de aplicativos do celular, funciona para iOS, para Android e pode fotografar ou filmar qualquer atividade que seja considerada ilícita ou que tenha ali algum indício de descumprimento, de captação ilícita de recursos ou gastos inadequados com recursos de campanha. É, na eleição passada nós tivemos um número altíssimo de denúncias e este ano o Pardal já está atualizado aí para utilização. Sabemos que o Ministério Público também agora acompanha, nós temos o processo judicial eletrônico, né, que a, toda a prestação de contas é digitalizada. Então, ele vai acompanhando passo a passo. Os próprios bancos que abrem as contas bancárias enviam à Justiça Eleitoral os extratos eletrônicos das contas bancárias, né? num confronto quase que é, imediato com as informações que os candidatos levam à análise. Então, fiscalização também é a grande palavra que norteia as contas eleitorais. Então, todo cuidado é pouco. Professora Rita Gonçalves, gratidão por sua participação. Foi bem legal o nosso bate-papo. Registros, divulgação, mensagem final, fique à vontade. Ah, Leandro, quero dizer que foi um enorme prazer participar aqui, compartilhando informações sobre essa matéria que realmente é a menina dos olhos das campanhas eleitorais. É dizer que eu desejo a todos contas aprovadas, sem ressalvas, e que se não houver jeito que as ressalvas cheguem resolvendo aquilo que poderia ser uma desaprovação, desejo que não tenham multas por utilização irregular de recursos, que tenham realmente uma vitória maravilhosa nessas eleições, né? rica, que seja rica em experiências profissionais, que o sucesso não seja só o das urnas, mas que possam ter experiências realmente muito positivas profissionalmente. E desejo que se capacitem, que estudem, que leiam as resoluções, a lei, que dominem o regramento. Né? Nós temos cursos aí é, abertos, com videoaulas, temos o nosso canal no YouTube com mais de 300 vídeos gratuitos e é o, o canal do YouTube é o Rita Gonçalves e temos nossos cursos de capacitação, tanto da legislação quanto do sistema SPCE, sempre levando nessa linguagem simples, objetiva, sem enrolação, levando conhecimento para que vocês possam fazer todos um trabalho maravilhoso, ético, correto, sem interpostas pessoas, sem burla, é, deixando realmente de lado a capacidade criativa de todas as burlas e levando um trabalho de excelência para que vocês prestem com segurança e sabedoria aos seus assessorados. Desejo a você, Leandro, um excelente trabalho, desejo novas matérias tão bacanas quanto essa, que possam esclarecer bastante os agentes envolvidos aí nas campanhas eleitorais. E eu estou à disposição. Muito obrigada pelo convite. Foi um enorme prazer estar aqui com vocês, essa turma querida do Rio de Janeiro. Beijo para todos os ouvintes do programa Região em Foco, na Ondas FM.